Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nessa edição. Presidentes e corregedores de tribunais regionais do trabalho de todo o Brasil participaram de encontro em Cuiabá. É um foro de troca de ideias, de debate, de experiências. Este em Cuiabá num momento muito importante. Francês pedala quase 1.400 quilômetros em nome da sustentabilidade. Ele foi um dos participantes do quarto encontro de gestão da responsabilidade socioambiental da Justiça do Trabalho. A experiência foi maravilhosa, faz parte dessas coisas que eu quero experimentar. E com a bike não vou usar nenhum petróleo, eu só vou usar minha energia, minhas pernas. Na entrevista em estúdio, recebemos o coordenador da gestão estratégica do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, Joaquim Júnior. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. Cuiabá sediou o quarto Encontro de Gestão da Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho. Gestores de tribunais trabalhistas do Brasil inteiro puderam compartilhar as boas práticas e discutir novas ideias para promover a sustentabilidade. Confira como foi o evento. Foram 17 dias sobre duas rodas, quase 1.400 quilômetros percorridos de Brasília a Cuiabá, Desafio que o fotógrafo e jornalista francês Geoffrey Roy topou em nome da sustentabilidade. Geoffrey quer, com sua atitude de vida, mudar o mundo e a sua volta. Essa experiência foi maravilhosa. Faz parte dessas coisas que eu quero experimentar: do que viajar de bike. E também dessa importância de ter sempre um impacto menor. Então, aí, com a bike, eu não vou usar nenhum petróleo, eu só vou usar. Minha energia, minhas pernas. Esforço intenso para suportar as altas temperaturas. Na garupa, só o é essencial, pouca bagagem. Eu estou compartilhando um, um documentário francês muito massa, que se chama Amanhã que mostra as melhores soluções ao redor do mundo para cuidar do meio ambiente ao redor da agricultura, energia, economia, democracia e educação. São as bases das coisas que realmente se precisa mudar para poder ter um futuro, porque cuidar do meio ambiente é cuidar do humano. Foi justamente este o objetivo que fez o francês Geoffrey participar do debate de sustentabilidade no quarto encontro de gestão da responsabilidade socioambiental da Justiça do Trabalho. O evento ele aborda vários assuntos ligados à sustentabilidade, né, como contratações sustentáveis, gestão de resíduos, eficiência energética. Então, ele é muito importante para a gestão dos órgãos públicos. Toda a política de sustentabilidade vai ser também acompanhada, não é? a evolução, e as inovações, as tendências, pelos presidentes e corregedores que fazem parte da alta administração dos tribunais é, e que, em última análise, vão ser quem a, a, a, os, os gestores responsáveis pela implementação dessa política de responsabilidade socioambiental. E quando o assunto é sustentabilidade, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso está fazendo sua parte. A melhor maneira de você obter uma redução de custeio com investimento é justamente investir em eficiência energética. Vamos dizer assim, a nossa planta hoje de energia solar ela já é suficiente para abastecer 100% das varas de trabalho. E por que isso é tão importante? Porque do ponto de vista ambiental eu reduzo fortemente né, as emissões. É, porque do ponto de vista social, eu permito às pessoas um melhor conforto, melhor climatização, melhor iluminação. E do ponto de vista econômico, eu consigo efetivamente reduzir o custeio. Boas práticas de outros tribunais regionais e do TST também foram compartilhadas com os participantes. No Tribunal Superior do Trabalho, uma das coisas que a gente tem é forte é a compostagem. Né, com a borra do café, então nós reaproveitamos a borra do café, as podas de árvore, de grama, tudo é reaproveitado. A gente tem agora também o Mob TST, que é uma novo forma de mobilidade, é, não usando mais os carros oficiais, e sim nós temos um, uma espécie de um Uber que nos atende, é uma cooperativa que ganhou a licitação. Nós temos feira orgânica dentro do tribunal do TST, é, que é, enfatiza a questão dos produtores ali da região, da proximidade de Brasília e o entorno, né? é, são agricultores familiares, então isso é muito importante para a economia local também. O quarto encontro de gestão da responsabilidade socioambiental da Justiça do Trabalho foi organizado pelo CSJT, TRT de Mato Grosso e contou com o apoio da Fê Comércio. Outra ação que marcou a semana foi a oitava reunião do Coleprecor, colégio de presidentes e corregedores dos tribunais regionais do trabalho. Tradicionalmente, o encontro ocorre em Brasília, mas esse em especial foi em Cuiabá. Um dos assuntos foi a escolha da nova diretoria para o ano de 2020.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 Órgãos públicos mais eficientes e sustentáveis. Planejar e pôr em prática ações que garantam um bom serviço ao cidadão é fundamental para os gestores. Sobre isso, a gente conversa com Joaquim Júnior, coordenador de gestão estratégica do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. A entrevista é no próximo bloco. A gente volta já!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 Olá. O desejo do cidadão é que os órgãos públicos eles sejam mais eficientes em todos os aspectos, que sejam rápidos e que sejam sustentáveis, não é verdade? A Justiça do Trabalho em todo o país está adotando medidas para melhorar os serviços. São vários exemplos espalhados pelo país. E sobre esse assunto nós vamos falar com o Joaquim Júnior, ele que é coordenador de gestão estratégica do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E ele está aqui em Cuiabá, veio de Brasília, porque é um dos palestrantes do quarto encontro de gestão da responsabilidade social da justiça do trabalho. Joaquim, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado também pelo convite. Nós falamos muito aqui nesse encontro sobre sustentabilidade. É um desafio muito grande para a justiça do trabalho a questão de implantar a sustentabilidade? Sim, é sempre um desafio pela mudança de cultura né, que a, a sustentabilidade é, ela acaba impondo. Então, são hábitos a serem revistos, processos de trabalho também a serem repensados e melhorados. Né? Então, é uma ação contínua de mudança. Sustentabilidade gera economia? Sim, um dos pilares da sustentabilidade é o aspecto econômico. Então, no contexto em que é, estamos, de restrições orçamentárias, é um fator muito importante pensar a sustentabilidade como um fator de economizar também. Então, nós temos várias ações voltadas à economia, como a substituição de equipamentos por equipamentos com menor consumo, é, tem sido feito é, sobretudo na área de informática, com computadores, e também é, a energia fotovoltaica tem sido muito utilizada é, nesse contexto também de economizar é, no cenário orçamentário que nós temos. Você citou alguns exemplos, né? exemplos que são feitos em TRTs. Agora, qual o panorama da sustentabilidade hoje na Justiça do Trabalho a nível de Brasil? Os tribunais é, da, da Justiça do Trabalho estão bem engajados, né? cada um tem um perfil até pela... A área territorial, pela região geográfica que se encontram, mas nós percebemos esse engajamento já de muitos anos é, com várias ações voltadas nos diversos contextos, né? no contexto orçamentário, no contexto ambiental, que é um fator importantíssimo, também na área cultural, que é um aspecto que tem crescido dentro da sustentabilidade, no contexto social, que é uma das marcas do nosso segmento de justiça também. O TST também tem dado o seu exemplo, tem também investido em sustentabilidade? Sim, com certeza. São diversas ações que são feitas no TST, em conjunto também com o CSJT, pois ambos compartilham da mesma estrutura física. Então, é, poderíamos citar, por exemplo, é, a área de compostagem, que hoje é, o TST é um exemplo para todo o Brasil na utilização desses resíduos orgânicos, um, re um reaproveitamento, é, o que tem gerado também economia em outras áreas, em outros contextos, é, a partir da compostagem também. Né? E outros também exemplos, a feira orgânica também que temos regularmente é, e também outras, outros contextos lá no TST em Brasília, que tem impactado outros tribunais, assim como também temos recebido exemplos de outros tribunais também. Dos 24 TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho espalhados em todo o país, todos eles estão colocando em prática ações de sustentabilidade? Sim, todos possuem iniciativas né, voltadas à sustentabilidade, nós temos apoiado as iniciativas, nós temos divulgado até para incentivar que tribunais que não possuem determinadas iniciativas possam aproveitar as iniciativas dos demais tribunais e assim compartilharmos essas boas práticas no âmbito da Justiça do Trabalho. Gestão estratégica, outro ponto essencial que é bem praticado na Justiça do Trabalho? Sim, é um aspecto importantíssimo né, do planejamento. Um dos valores inclusive da gestão estratégica da Justiça do Trabalho é a sustentabilidade. Então, a gestão estratégica apoia a sustentabilidade e também nos direciona a termos metas, termos indicadores que vão nos auxiliar no alcance daquilo que pretendemos atingir. Hoje nós estamos falando sobre sustentabilidade e os bons exemplos feitos pela Justiça do Trabalho em todo o país. Joaquim Júnior, que é o nosso entrevistado, ainda falando sobre esse assunto, agora um outro ponto. Sustentabilidade, um grande desafio. Agora, ser sustentável de forma econômica, na parte orçamentária, é um desafio muito grande para a Justiça do Trabalho, que lida, lidou esse ano e tem que lidar com o próximo orçamento do ano que vem. É sim, temos sempre que pensar né, a sustentabilidade no seu contexto geral. Então, é, um exemplo que poderia citar aqui é, é na, na área de contratações. Nós temos um fórum de contratações que está atualizando o nosso guia. E o guia ele trata muito disso, de sermos sustentáveis, mas também de trazermos uma economia a partir da sustentabilidade. Então, é possível sim unirmos esses dois contextos. Outra pergunta, em que aspectos essa preocupação em planejar e agir, voltando lá na questão estratégica, ela pode trazer bons resultados aí para o cidadão? Bem, a sociedade tem nos cobrado e espera né, que apresentemos resultados cada vez melhores com é, um gasto menor. Né? Muito se critica a questão dos gastos públicos, então é importante sim demonstrarmos a partir de indicadores, como é o caso dos indicadores que temos nos planos de logística sustentável, indicadores que vão mostrar a redução do consumo, indicadores que vão mostrar a implementação de ações. Então, a sociedade espera ver esses resultados efetivos da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário e de toda a administração pública. Para que as pessoas, o cidadão, conheça um pouco mais sobre o trabalho da Justiça do Trabalho, todos os TRTs, as iniciativas que cada um tem, existe um site como visitar essas iniciativas ou as próprias unidades, né? Compartilhar aí o que ele faz de melhor na área de sustentabilidade. Cada órgão possui né, uma página específica que divulga suas ações, mas é, enquanto o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós temos lá no nosso site é um botão sustentabilidade que facilmente direciona, então, a página, tem um relatório da política nacional. Nesse relatório apresentamos as principais ações, quais tribunais estão desempenhando as ações e também várias iniciativas pontuais específicas que podem inspirar também outros que ainda não adotaram. Ainda há muito que ser investido em sustentabilidade? Sim, sempre há muito é, espaço para avançarmos, né? surgem novas tecnologias, novas formas de enxergar o mundo, enxergar é, as diferentes, as diferentes, os diferentes conceitos da humanidade, então sempre há espaço de crescimento, por mais que tenhamos hoje um cenário muito positivo de engajamento da Justiça do Trabalho, ainda há espaço para crescer. Por que ser sustentável é tão importante na atualidade? Bem, nós temos um contexto ambiental que é muito claro, né, de necessidade de é, é, termos essa preocupação de deixar algo para as futuras gerações. A sustentabilidade está muito ligada a isso, de vivenciarmos o presente, mas deixando que, permitindo que as próximas gerações, os nossos filhos e netos, também possam desfrutar de tudo aquilo que nós temos hoje, pelo menos daquilo que temos hoje, né? É, o ideal seria até de que eles pudessem desfrutar de algo melhor. Mas pensemos inicialmente em deixar pelo menos que eles, que eles tenham essa possibilidade de desfrutar daquilo que temos de meio ambiente, da justiça, do poder judiciário que temos hoje, da economia, pelo menos isso. E é importante que você, cidadão, também faça a sua parte. Também seja um exemplo. Hoje nós conversamos com o Joaquim Júnior, ele que é coordenador de gestão estratégica do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Muito obrigada pela participação e por falar tão bem desse tema que é tão atual. Obrigado. Nós agradecemos por participar e por poder, de alguma forma, inspirar e incentivar a participação das pessoas também nesse contexto da sustentabilidade.